existe, essa folha, essa folha existe, pode ocorrer dentro de certas é, circunstâncias de surgir a sombra dela ali. É isso que eu estava falando no começo lá. Eu parei de explicar, agora surge sugiro dessa maneira mais fácil. Aquilo que eu estava dizendo é que aquilo que existe tem que estar manifestado. Como é eu estava falando? O que existe está manifestado. O corpo é, espiritual existe e está manifestado como o nosso corpo. Tá? Em determinado momento, eu, eu afirmo que, que os papéis estão manifestados. Em determinadas condições, eu posso fazer aparecer a sombra dele lá. Agora, eu chamar a sombra de manifestação do papel não é correto, percebe? É certo que não é correto eu falar que essa sombra do papel é a manifestação do papel? É aqui que ele está manifestado. Tá? Por ele estar manifestado aqui, é possível, dentro de determinadas circunstâncias, aparecer a sombra dele. Chega a noite, por exemplo, apagar apagar todas as luzes aqui, deixar tudo aqui. E eu falava para todos vocês, lembra aquele papel que nós estávamos vendo esse dia? Ele continua manifestado aqui. Todo mundo vai acreditar, não vai? É? mas não tem mais sombra. Tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, aquilo que existe, ele está sempre existindo, né? mesmo que haja uma ilusão de sumiço, e mesmo que haja uma ilusão de aparecimento. Tá? Então, uh, voltando aqui para o que eu estava falando, existe um corpo aqui de todo mundo, que ele está sempre aqui, Existe o corpo de alguém, que alguém vai, vai dizer que ele foi parente dele, que, por exemplo, o senhor aí e, e, e sempre, ele não vê mais. Ele diz que esse ser morreu. Então é a mesma coisa que falar que quando ela apagou a luz aqui, que esse papel sumiu. Tá? Agora a pessoa até acende a luz, aparece o papel. da luz e na favela. Surgiu a consciência iluminada aparece em todos os seres. O negócio é tão simples, né? Todos os seres, quando, quando, quando Jesus falou assim, ó, é, a vida eterna é essa, a parte que, que criais né? né? No filho, né? Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Leu outra vez. Aqui é uma questão sobre o suprimento, né? Que o, a questão do suprimento é em tudo. Por exemplo, a pessoa está com, a, com o pai dela e a mãe dela vivendo feliz com a gente ali. De repente, alguém falou, falou assim: ó. Seu uh, pai e tua mãe teve tal problema aí e, e foi para o além, aí alguém fala assim, Deus quis. Aí Deus quis e na cabeça de alguém Deus quis, na cabeça do outro Deus não quis, na cabeça daquele que ficou, ele nasceu, o que, que significa isso aí? O ser sonhando, esse é o ser sonhando, certo? E não é admissível, se quero dizer o seguinte, não é admissível saber que, como que é a verdade disponível e a pessoa continuar sonhando. Tá? Porque isso aqui não é brincadeira. O ponto, o ponto é esse, né? Tá? Isso aqui não é uma brincadeira que a gente está falando coisinhas agradáveis para amenizar o dia a dia de ninguém. Nós estamos falando de algo absoluto, tá? Então, eu estou dizendo isso e Jesus disse também. A passagem que eu, que eu tinha pego era, era aqui, sobre o suprimento, né? Tá? O mundo pensa em suprimento em termos de dinheiro e móveis. Imóveis ou bens materiais. Entretanto, suprimento não é algo de natureza transitória. Suprimento é eterno, suprimento é constante, suprimento é ilimitado, suprimento é sinônimo de Deus, o infinito eu sou. Então, eu sempre recomendo, quando pega esse que esses textos, um trecho só que está aqui, fecha os olhos e perceba o sentido espiritual que tá aí. A pessoa pode estar na maior dificuldade financeira. Isso é que eu escrevi no sentido financeiro. Foi aplicado nesse aspecto. Tá? Então, o que a pessoa achava antes? Que se ela tivesse uma carteira bem cheia de dinheiro, e com as contas todas pagas, ela estava suprida. Eu estou dizendo que suprimento não tem nada a ver com isso. Com a carteira vazia ou com a carteira cheia, ela está autossuprida. Só que se ela souber disso, nunca a carteira fica vazia. Ficou vazia porque não sabia disso. É o caso que eu estou dizendo, não conhecia o princípio. Né? Só existe uma ponte de suprimento. Uma. Tá? Ela flui de dentro de nós. Ela não vem de fora para nós. Então o governo, né, a suprimento. O marido, a atenção, a poupança, o, o aluguel, nada disso é fonte de suprimento. E também nada disso é fonte de despesa. O tá? que, que é isso tudo aí? Isso aí, tudo, chama-se ilusão, dois pontos. Conceito de atividade. É a mente sonhando com algo acontecendo esquecida do real que está ocorrendo ali. Tá? Então eu coloquei aqui Há um reino espiritual aqui. É evidente que a pessoa está desesperada de dinheiro, não está lembrando disso, né? Hã? Duvido que alguém chegue para mim e fale assim, eu conheci uma pessoa preocupada em ponto de que ela lembrando que aqui era um reino espiritual. Hã? Ela está atrás da matéria para resolver o problema dela, não sei o que, e, e se a gente for tocar isso aqui na hora, vai, vai ficar brava ainda, né? Olha lá. paga você minha conta aqui, então. <risos> Entendeu? Mas esse tipo aí está tá completamente presa no conceito de atividade ali. Ela quer se livrar daquela desprezão. Então, aqui está mandando parar, reconhecer o quê? Há um reino espiritual aqui. Fecha os olhos, reconhece que existe aqui um reino espiritual. Este é um ponto a ser considerado em primeiro lugar. Por isso que Jesus falou, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e as demais coisas virão de a A crença de que vivemos num mundo material, transitório, com início, mudança e limitação, é ilusória. A mente humana não vê este universo espiritual. Bom, se o ouvisse, instantaneamente seriam anuladas todas as crenças errôneas a respeito da existência. Aquela que eu falei para você não era esse poder. Era só aquela que Jesus disse. Não, não, eu irmão, vou chegar lá. Eu sei, eu não não sei. Falei -se, ah, não falei eu para você não, falei para você lá eu, eu, muito. Não, bem. não, eu estou aproveitando. Falei só aquele pedacinho. Não, não, não, não, não, se preocupe com o que eu estou falando aqui não. Nem eu estou só programando não. Já é. <risos> está vendo o programa de lei se for ler ah. também. Tá. Agora vem lá. Porque o intelecto cego à realidade divina interpreta tudo à sua maneira? Crendo que o suprimento, por exemplo, pode aumentar ou diminuir. Quem acreditava aqui que o suprimento era eterno e imutável? Antes, antes dessa conversa aqui. Vamos ver. Todo mundo estava tá achando que ele realmente diminuiu, não é? É isso ou não é? Agora, vamos supor que nós... Só nesse aspecto aqui, a gente sai daqui hoje com a seguinte convicção. O nosso suprimento, ele é perfeito, permanente, eterno e imutável. Nunca mais, a pessoa, se a pessoa grudar, é preferível a pessoa pegar só um ponto do estudo, né, para pegar aquilo para exercitar, certo? Então vem lá, a pessoa fala assim, subiu a poupança, o dólar caiu, não sei o quê, lá a pessoa fala assim, eu estou fora disso aí. O meu suprimento, é independente dessa atividade conceitual aí, ela é permanente. O que vai acontecer? Ela vai ter a, a estabilidade é, financeira, dentro de qualquer tipo de regime político, Quais, for, quais foram os políticos que estiverem lá em cima tá? não vai acontecer essa mesma constância se ele ficar envolvido com o que está acontecendo lá fora ele não percebe, ele não percebe isso tem um exemplo que eu estava falando a pessoa está na vendo da televisão de repente, animado né? a mente dele está em harmonia e tudo mais está esperando ouvir uma notícia boa ó. não deveria estar esperando notícia boa de lá ele já está esperando -se a boa de cá. Está lá. Hoje ele já está saindo -se a luz daqui para para lá. Ele já está esperando vir de, de lá para cá. O que, é que ele fez? Ele deixou o antenão aberto para qualquer lixo. é que nem uma parabólica. E tem aqueles que ainda querem um monte de jornais ainda. Né? Para isso, não toca aquela parabólica universal. Para Preparado para a vida. Depois ele fica valendo e fala assim: é muito difícil mesmo. Nossa, é muito complicado. muito complicado. Ele, depois ele pega o um estudo que fala assim: ó, Deus é a única fonte de suprimento, está longe daquilo para ele. Percebe que ele deixou o pilotismo atuar primeiro? Fez o aquilo que eu sempre falo, né? Deixou as aves o lá e fazer mim. Depois vai querer tocar. Né? Então, a parte toda, em primeiro lugar, o reino espiritual, em primeiro lugar. Se, então, eu estou falando aqui em nunca tinha ouvido essa conversa radical assim a partir desse momento esquecer as opiniões da fora já tá? dá trabalho no começo por isso eu estava falando na parábola do, do Cordeiro que se julgava o Leão que se julgava Cordeiro O ele foi condicionado muitos anos vai ter o vai e mesmo tá? mas eu sempre falo que esse vai e vem é preferível que ficar flutuante o bem e o mal da crença é preferir ficar flutuando, entre aspas, transitoriamente, entre o eu dentro de nós, dando as informações para o nosso mundo, como nós queremos que seja. Tá? Por exemplo, eu determino de manhã que se a minha natureza é divina, o meu dia tem que ser perfeito. É esse que é o poder que tá na, na, Moisés colocou no Gênesis, né? Deus deu o poder sobre todas as coisas no céu e na terra. Nós temos esse poder. Só que não exercemos.